Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês, hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó, essa peça é maravilhosa, já deixei ela aberta aqui para vocês verem, olha só, é a nossa roupa cirúrgica, olha só, uma peça rápida e fácil de fazer, gente, a gente já tinha essa peça aí, né, ah, mas não tinha o vídeo, então, uma aluna pediu pra gente fazer o vídeo, que ela não tava conseguindo fazer, e a gente fez o vídeo do passo a passo dessa peça maravilhosa, essa peça que é tão importante pra gente, né? os nossos bebês de quatro patas estarem aí, né? Quando precisam fazer um, uma cirurgia ou são castrados, né? Então, a gente necessita de ter uma peça dessa e é tão cara, né, gente? Então, hoje eu vou estar tá ensinando vocês a fazer essa peça aqui no canal. Olha só, ela veste bem,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 vocês por lá, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, vamos fazer a nossa peça, gente, o que a gente vai precisar fazer a nossa peça? Os moldes, um pedaço de ribana, ou ah, esse aqui que eu tô usando é cotton, tá? Que ele estica também, corta do lado que estica, ok? E os moldes, né? Frente duas vezes, filete da frente duas vezes. E costas duas vezes, tá? Nesse molde aqui, a gente vai usar o zíper de metro, tá? Gostaria de ensinar a vocês como que vocês colocam o cursor também, tá bom? Então, vamos lá! Como que eu coloco o cursor? Deixo retinho aqui. Assim. E agora, com o zíper virado assim, eu venho e coloco aqui, ó. Coloco um desse lado. E o outro desse lado aqui. Tento posicionar os dois na mesma altura. Para quando eu puxar, eles fiquem na mesma altura. Aqui. Agora eu seguro essa parte aqui, aqui atrás. Ó, agora eu seguro aqui, tá? Seguro essa parte aqui, aqui atrás. E. Puxo o zíper. E já coloquei o cursor, ok? Agora, vamos pregar na nossa peça, né? Agora, vamos lá. Vamos pregar na nossa peça. Eu gosto sempre de dar um arremate aqui. O zíper não sair a hora que a gente vai pregar, tá? Lembrando que essa parte aqui é a parte de cima, e essa parte mais longa aqui é a parte de baixo, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar o nosso zíper. Vamos por aqui, zíper, tá? Aqui vamos pegar o nosso filete da frente e vamos por aqui, tá? Fazer um sanduíche, OK? Ó, um sanduíche. Então, sanduíche, filete, zíper, costa. Porque a gente quer que depois o nosso zíper fique assim, ok? Então, bora lá. Sempre coloca o zíper um pouco maior, maior aqui, para você conseguir pregar aqui na tua reta, caso você não tenha aquele pezinho de zíper, né? Eu tenho ali, mas eu tenho para doméstica, não para industrial, tem que comprar ainda, então... E vai pegando o zíper. Zíper foi pregado aqui. Mesma coisa a gente vai fazer com a outra peça, tá? Vai colocar o zíper aqui, tenta colocar na mesma altura da outra, tá? Né? Aqui, zíper. E agora o nosso filete. Então, está aqui pregado o nosso zíper. Agora, a gente vai despontar. mesma coisa do outro lado que pregado o zíper pregado e espontado. agora Vamos pegar a nossa frente. Tem esses, essas marcações aqui, que é onde você vai fazer o arremate, tá? Caso o teu cliente seja um machinho, o, o cliente pode desmanchar daqui até aqui, né? para sair o piu-piu dele. Ou se preferir mais aberto, pode desmanchar daqui até aqui. Ok? Então, você faz uma marcação pra você saber que aqui você tem que fazer os arremates, tá? Você faz essa marcação. Agora, a gente vai fazendo uma costura aqui de fora a fora, tá? Juntar aqui as frentes, uma costura aqui de fora a fora. Nas marcações que a gente fez, né? Aqui nas marcações que a gente fez, a gente vai fazer o arremate, tá? Que é aqui e aqui. Assim. Agora, vamos pegar um lado, tá? Ó. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de cima, a gente vai pregar o lado aqui, ó, aqui parte de cima, e aqui, parte de baixo, tá? Parte de baixo, parte de cima. Vamos pregar esse lado aqui, ok? Se você quiser ir até na overlock, né? Pra overlocar, também tá. Então, aqui agora a gente vai juntar aqui, tá? Ó, tá assim. Tá assim. A gente vai juntar aqui, ó, parte de cima. Vai passar uma costura aqui. Vai ficar assim, ok? Ó, pegamos o lado aqui. Agora, a gente vai pegar essa parte de cima aqui e vai passar uma costura aqui, ok? Se quiser passar no overlock, também dá. Ficou assim. Vamos abrir aqui o nosso zíper, tá? Vou abrir aqui. Vou tirar o excesso do zíper aqui. Tirei o excesso do zíper aqui. Pelo zíper aqui, a gente vai pegar e vai passar a nossa, a nossa, o nosso filete, tá? Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Deixa sobrar um pouco, tá? Pra gente dar acabamento. E aqui, a gente vem pegando aqui, ó, o nosso zíper aqui, a gente vem aqui, ó, abraçando a nossa peça aqui. E vamos passando aqui dentro do nosso, do nosso filete ó, vamos passando. Aqui deixa sobrar um pouco também para dar acabamento, tá? Assim, corta um pedaço aqui, um pedaço aqui. Ficou assim. Aqui, os nossos filetes, a gente vai dobrar aqui pra dentro, tá? E vai passar um arremate aqui pra dar acabamento, tá? Vai dobrar aqui. E passaram o arremate para dar acabamento. Ficou assim. Nosso pescoço ficou assim. Ok? Deixa eu dar acabamento aqui. Ok? Então, aqui, essa parte a gente já passou. Agora, a gente vai passar filete aqui, ó. Vai vir daqui e passando pra cá, tá? Ó, até aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa, dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, uma vez no meio, e. Coloca na máquina. Colocou na máquina, toca um pouquinho e já vem com a tua peça aqui, tá? Eu gosto sempre de começar pelo direito. É uma mania minha, tá? Eu sempre gosto de vir pelo direito aqui, passando viés. Então, a gente já vem aqui. Coloca a peça ali e vai arrumando aqui. A Luna queria porque queria fazer essa peça, né? Essa peça é uma, um molde, é uma roupa cirúrgica nova, porém, ela já está à venda já faz algum tempo e ainda não tinha o vídeo aqui como fazer. Aí, a Luna aqui. Não tava conseguindo fazer, e por isso eu me propus vir fazer essa peça rapidinho, aqui. O primeiro pedaço de cotton que tinha ali. A gente tá usando o cotton, tá, gente? O primeiro pedaço de cotton que tinha ali, nem vi que tava meio sujinho ali. E vim fazer a peça rapidinho pra nossa amiga sol, né? Então, sol. Vamos. Vamos ver se agora você consegue fazer a peça. Ela disse que faz tempo que ela tá tentando fazer a peça e não consegue dar andamento, né? Então, a gente resolveu vir fazer o vídeo para ajudar a nossa querida aluna. É uma pessoa muito especial. Beijo, Sol! Sou muito, muito querida. Até. Aqui. Ficou assim. Agora a gente vai passar aqui, ó. Desse lado aqui, ok? Ora lá. Eu gosto de sempre passar no direito. Então, dobramos o flete uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio, né? Então, a gente vai tocar um pouquinho aqui e vai vir passando aqui. Como vocês estão vendo, eu não estou usando overlock nessa peça. Pode se usar para dar o acabamento, ficar melhor. Você pode usar, mas eu não estou usando que deu. Tiramos o excesso daqui, daqui. E daqui assim, passamos ribana aqui. Agora, a gente vai colocar essa parte aqui, ó, tá? ó. Costura com costura, aqui, e vamos passar uma costura aqui, juntando essa parte, ok? Bora lá. Colocamos aqui. E aqui, a gente vai passar a nossa costura, ok? Ó. Aqui tá a nossa peça. Tá o nosso zíper, aqui tá a nossa peça. Aqui é o pescoço. Aqui a parte da frente. A gente vai colocar essa parte aqui, ó, em cima desse filete que a gente fez, pelo lado do avesso aqui. E vai passar uma costura daqui até aqui, ok? Bora lá, então. Acho que é nessa parte aqui que a solta-se, tá não tá conseguindo, né, sol? Então, pode ver que o nosso molde, ele faz esse biquinho ali. Vocês vêm com esse biquinho até aqui, ó, nessa costura aqui, ó. Aqui, até aqui, ó, essa costura aqui do meio, costura aqui, vai juntar até aqui, ok? Chegou aqui, vira e segue até aqui. Não tem erro. Como que vai ficar. Aqui é os bracinhos, aqui é o pescoço, tá? Agora, vamos fazer aqui embaixo. Vamos pregar esse lado do ombro aqui, tá? Ó, costura com costura aqui. E vamos pregar esse lado aqui, tá? Tiro o excesso aqui do, do friso, tá assim. Vamos passar a ribana aqui nas perninhas, tá? Mesma coisa, dobra pra dentro, pra dentro. E meio, tá? Eu gosto de passar no direito, gente. Tá? Então, eu gosto sempre de passar o friso... O filete, né? Eu chamo de friso. Você chama de filete pela no direito que eu consigo ver como é que tá ficando a peça, entendeu? Que a gente já passou, agora vamos passar desse lado aqui, tá? Desse outro lado aqui. Mesma coisa, dobra uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio, né? Mesma coisa. Vamos pegar a outra perna aqui. É uma leve puxada, tá, gente? Vai ficar apertadinho na perninha do bichinho. Aqui Então, aqui, colocamos viés nas perninhas, né? Pescoço, já terminamos o pescoço. Agora, colocamos viés nas duas perninhas aqui. Agora, a gente vai pregar aqui, tá? As perninhas aqui, ó, juntar aqui, tá? E depois acabar, passar viés no zíper e aqui, tá? Então, vamos virar aqui no avesso, tá? Aqui, perninha aqui, perninha aqui, costura com costura aqui, até aqui, ó, tá? Até aqui, e vamos passar uma costura. Cortamos o excesso. Se você tiver overlock, você passa um overlock. Se você tiver overlock, você passa um overlock aqui, tá? Então aqui a gente passou viés aqui no pescoço, acabou o pescoço, passou viés das perninhas e fechou um lado das perninhas, ok? Agora a gente vai fechar esse outro lado, mas antes da gente fechar esse outro lado aqui, a gente tem que passar viés aqui. Se o nosso zíper fosse que desce para B aqui, a gente já fechava esse outro lado e passava o viés desde o zíper, né? Mas não, o nosso zíper, ele vai ter que ficar embutido ali no viés também. Então, a gente tem que deixar uma perna aberta, tá? E aqui, a gente vai cortar esse excesso do zíper aqui, tá? A gente vai cortar esse excesso do zíper aqui, pra gente tá passando o nosso viés. Vamos lá, então. Cortamos o nosso excesso do zíper, ó, ficou assim. Agora, a gente vai passar o nosso viés. Vamos pegar o nosso viés aqui, pra gente tá passando o viés ali, tá? Então, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio, tá? Tá? pegar desde aqui, tá? Desde essa parte aqui, ó, aqui a nossa frente, a gente vai pegar desde aqui, tá? Desde esse biquinho aqui, ó, e vai vir passando viés aqui. Aqui passamos o filete, aqui agora a gente vira no avesso de volta. E vamos pegar aqui, arrematar a nossa outra perninha que faltou aqui, tá. Colocamos o excesso, como eu falei, se você tiver over, você faz na over esses acabamentos, tá? E ficou assim a nossa peça. Vamos virar ela. Perfeito, né, gente? Agora ah, daí tem que dar os acabamentos, cortar os fios, mas é isso aí É esse o nosso vídeo de hoje A nossa roupa cirúrgica, modelo novo, né? Só eu espero que você consiga fazer agora a peça, meu amor Ó, aqui é o pescoço, tá? Aqui é as patinhas, tá? Ó. Aqui é as perninhas Aqui é onde vai sair o popozinho dele, né? assim, nossa roupa cirúrgica Com o zíper, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você deixou, gostou, deixa o teu joinha aí, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, né? Tá tendo mudanças aí, estamos vindo com com novas, com um no, novo, uma nova proposta, né? Pro pessoal aí, novo novo tudo, né? Então, ainda não, não estou autorizado falar sobre isso, mas estamos tendo mudanças aí na, na nossa empresa. Mudanças boas, né? Mudanças às vezes faz bem, é bom. Então, é isso aí, gente. Não deixa de seguir a gente, curtir o nosso canal aí. Né, para saber todas as novidades, todos os nossos, os nossos kits, de todas as nossas promoções, de todas as novidades. Tá bom, gente? Então, é isso. Ó, o vídeo de hoje foi esse aqui. Foi da roupa cirúrgica. Diferente, modelo novo, né? Então, foi essa Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Lembrando sempre, gente, que o sucesso de vocês também é meu sucesso. E todas as mudanças que a gente traz, todas as mudanças que a gente faz, é sempre para o melhor, para o sucesso de vocês, para alavancar o sucesso de vocês. Tá bom? Então, beijos, beijos, beijos. Até a próxima. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau!